E o mundo empreendedor aterriza em Varsóvia, capital da Polônia. Uma nação que demonstra sua força na recuperação pós-segunda guerra mundial. Aqui a gente vai conversar com o empreendedor brasileiro Levi, dono do Nearby Hostel. E ele vai contar pra gente os desafios de empreender aqui nesse país. A Polônia é o nono país mais populoso da Europa, possuindo IDH muito alto e taxa de emprego inferior a 4%. Os dados mais atualizados dizem que cerca de 1.500 brasileiros vivem por aqui. Varsóvia, a capital do país, é um dos principais centros econômico-financeiros da Europa. Sede de numerosas indústrias dos mais diversos ramos, especialmente indústrias eletrônicas e de alta tecnologia, além de sede de várias instituições de ensino superior. Bom, Levi, eu queria que você contasse pra gente, cara, o que, que te trouxe até aqui, qual foi um pouco uhum. da sua história pra chegar até na Polônia, do outro lado do mundo. Fala uhum. pra gente aí. É, tudo começou em ah, 2011. Eu tava, eu vim pra cá com o intercâmbio da faculdade. Você fez o quê? Eu fiz administração na USP de Ribeirão Preto. Legal. Aí, eu fiz o intercâmbio da faculdade pra cá durante pouco tempo, cercamos de verão, e aqui eu conheci, eu estudei numa cidade, não foi nem estudo, foi estágio, numa cidade próxima daqui a duas horas de distância, chamada Łódź. É, lá eu conheci uh, bastante gente, vários amigos e tal, e uma uh, dessas amizades que eu fiz hoje virou a minha noiva, né, que ela é polonesa, é, depois eu não fiquei aqui direto, eu voltei para o Brasil, depois do Brasil eu mudei para o Chile, depois do Chile eu mudei para o Oriente Médio. Sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Trabalhava na, na, na área de transporte e logística, empresa aérea. E depois de um tempo eu decidi abrir meu próprio negócio. Estava cansado de, de ficar viajando de um lugar para o outro. E decidi abrir meu próprio negócio na área de, de turismo, até porque são mais ou menos correlatos é, com, a área de, com a área aérea que eu estava trabalhando. É, e eu sempre via, quando eu estava trabalhando em companhia aérea, que uma das deficiências era justamente o... Muita gente que precisava fazer um transfer no aeroporto, alguma coisa, não tinha onde dormir. Ou eles pagavam hotéis super caros, ou eles tinham que dormir no chão do aeroporto. Então eu sempre tive uma ideia de um meio termo. Um lugar que não custasse 300 dólares, mas também que fosse bem mais confortável do que no chão do aeroporto. Então eu vi que tinha essa oportunidade aqui, aproveitei que minha noiva era daqui, e eu decidi começar esse negócio explorando esse, esse nicho. E começou quando? A gente começou há três anos atrás, não, quase três anos atrás, mas era num, não era nesse lugar onde a gente está hoje, era num, numa, numa outra instalação, mas que muitos clientes começaram a reclamar por não só a questão da escada, porque era, é, você vê aqui é todo plano e eles lá reclamavam das escadas, que chega com mala pesada, imagina, 23 kg de mala, subir essa descer a escada, não tinha elevador. Então, a gente decidiu mudar para cá, porque aqui é tudo plano, sem escada. A gente ainda está fazendo várias melhorias, mas é muito mais confortável desse, desse ponto de vista também muito mais próximo do aeroporto. Daqui para o aeroporto são menos de 10 minutos de carro. E quais têm sido os desafios, assim, desde que você começou é, para um brasileiro empreender aqui? Eu acredito que no começo o maior desafio foi o idioma. É, eu comecei a aprender o, o idioma polonês um ano antes de decidir vir para cá. Tive um pouco da ajuda da minha noiva, mas eu também usei muito o aplicativo na internet. Nunca frequentei um curso regular de polonês. Foram sempre, foi, foi, foi sempre de forma autodidata. Então, o, a, o idioma foi um desafio bastante grande. Mas, fora o idioma, é, uma vez que a gente tinha aqui... É uma situação totalmente oposta do Brasil, no sentido de que no Brasil você tem burocracia, mas você não sofre tanto com uma falta de mão de obra porque o desemprego é relativamente alto. Aqui na Polônia, eu diria que de longe, a maior dificuldade que nós temos é encontrar gente para trabalhar, porque a população jovem é muito pequena, aqui muito pequena, devido à baixa taxa de natalidade. É, o desemprego é muito baixo, então, às vezes, é, a gente faz anúncios de vaga de emprego e demora três semanas para aparecer alguém, quatro Para aparecer alguém. Para aparecer um candidato, então... Não é igual no Brasil, quando é, as pessoas, meus amigos empreendedores lá, eles abrem uma vaga de emprego e enchem, faz uma pilha de currículo. É que demora semanas para aparecer alguém querendo trabalhar. Porque o desemprego é muito baixo. Ou seja, a economia está indo muito bem, mas o baixíssimo desemprego acaba sendo, de certa forma, uma barreira para quem quer empreender. E as questões burocráticas, cara? Como é que é abrir um CNPJ aqui? Como é, é, é difícil, fácil? Como, como funciona isso? O CNPJ em si... É, Abrir um negócio é muito fácil, né? não é difícil, é extremamente rápido e barato. O grande problema, que eu diria que é algo bem similar no Brasil, no Brasil eu acredito que eles têm esse problema também, são as questões de licenças e todas as questões de segurança. Então, uma vez que você abre a empresa, isso é questão de dias. Até no mesmo dia você consegue abrir uma empresa. Mas para conseguir operar um negócio físico, principalmente um lugar como um hostel ou um restaurante ou qualquer coisa do tipo, a quantidade de licenças sanitárias, inspeções, é, é, assinaturas de corpo de bombeiros tudo mais, isso aí demora tempo, bastante tempo, às vezes três meses chega a demorar, que é um, um tempo considerável e que resulta em custos. E claro, eles são extremamente rígidos, então se tiver um extintor que talvez não tenha a capacidade que eles demandam, eles não vão assinar e você não vai poder abrir o seu negócio. Então, nesse ponto de inspeção, eles são bastante rígidos. Agora, a burocracia para abrir o negócio em si, é bastante rápido. É rápido. Né? É bastante rápido. E, e os impostos, como funcionam aqui? Isso é uma coisa bem interessante. É, eu não diria que a carga tributária aqui é baixa, não diria que os impostos são baixos, mas eles são justos. São justos, tendo em vista a qualidade de educação, saúde e tudo mais do país. A grande vantagem é... É, boa parte dos impostos eles são retornáveis. Então, é, quando nós compramos alguma coisa, vamos em algum fornecedor, por exemplo, um dos grandes gastos aqui, obviamente, um, como todo é, toda acomodação, são gastos de energia, água. No inverno, o gasto de aquecimento é gigantesco. E a gente paga 8% de impostos sobre tudo isso. Então, em cada conta que nós recebemos, nós temos o valor que nós pagamos de imposto, impostos. E uma vez que os nossos clientes pagam a gente, nós podemos rebater o valor que nós pagaremos de imposto sobre as vendas dos nossos custos. Então, esses 8% de impostos que nós pagamos na água, na energia, no gás, na hora de pagar o imposto sobre as vendas, nós rebatemos um do outro. Legal. Então, no final, é, a quantidade de impostos não é, muito grande, não é muito grande. Até porque esse setor especificamente, que é o setor de turismo, é um setor que é um, tem uma alíquota de impostos menor. É, a nossa alíquota de impostos é 8% somente, enquanto para todo o resto na Polônia é 23%. Porque o governo ele quer estimular é, o turismo na, na Polônia. É um país que tem muita coisa a ser visitada, um país muito seguro. Então, o governo tem uma cota de 8% somente. No final, a gente não paga quase imposto nenhum, para falar a verdade. Legal, isso é uhum. muito bom, né? Exato. É... E em relação ao assim, a, a, salário da galera, é, você percebe que o salário mínimo aqui existe um salário mínimo, é pesado para o empregador isso, como funciona essa relação empregador e empregado? Existe um salário mínimo na Polônia, mas para dizer a verdade, eu nunca vi ninguém que paga um salário mínimo. Por quê? Paga mais? Paga mais, porque o desemprego aqui é tão baixo, 3%, que se você oferecer um salário mínimo ninguém vai trabalhar para você, então a gente tem que oferecer um salário Muitas vezes, até para as funções mais básicas, como limpeza, 20%, 30%, no meu caso, 40% a mais do que um salário mínimo. Caso contrário, ninguém vai aparecer para trabalhar. Esse é outro custo muito alto para o empregador. Eu não vou dizer que eu gostaria que eu tivesse um desemprego maior no país, porque isso nem faz sentido. Mas, claro, num lugar onde tem um desemprego maior, isso acaba sendo um custo menor. Aqui o desemprego é tão baixo que, obviamente, nós temos que oferecer 40% a mais do que o salário mínimo para contratar alguém para a área de limpeza. Eu nunca vi ninguém que paga apenas um salário mínimo na Polônia. Para alcançar o visto empreendedor na Polônia, é necessário escrever um plano de negócios e demonstrar que se investirá no país. No caso de estabelecimento físico, é também necessário apresentar um projeto às autoridades locais, bem como a receita, a inspeção sanitária e também ao Corpo de Bombeiros. Sobre os encargos, existem os que incidem sobre o salário e os que incidem sobre o negócio. Você comentou comigo que está é, expandindo o seu negócio aqui, né partindo para a duplicação de, do empreendimento. O que, que você, é, o que você enxerga que é o principal desafio daqui para frente para o negócio prosperar cada vez mais? Eu, eu acredito que o mercado existe. É, inclusive, quando eu mostro os números que a gente tem aqui para o nosso pro, pro sócio que eu tenho no Brasil, eles, eles vêm de forma bastante positiva, mas existem dois grandes desafios. O primeiro, claro, contratar mais gente, encontrar, encontrar mais gente para trabalhar, o que acaba sendo um pouco difícil, porque nesse negócio a pessoa precisa falar polonês e inglês. Você tem muita gente aqui, imigrantes, que falam inglês, mas não vão polonês. E você vai ter muitos poloneses que não falam inglês porque era um país que até recentemente estava fora da esfera ocidental, era um país comunista. Então o povo aprendia russo, não aprendia inglês como segunda língua. Esse é o grande desafio, encontrar gente que possa trabalhar e possa dar um atendimento satisfatório para os clientes. O segundo desafio que eu acredito é muito relacionado à questão da concorrência. Nós estamos falando de um país que cresce 5% ao ano que é a Polônia. E quando o país cresce 5% ao ano, o vizinho oriental está em guerra, o vizinho ocidental talvez esteja em crise. Outras empresas não querer investir aqui, então existem outros hostels abrindo em Varsóvia, outros hotéis econômicos que também são os nossos concorrentes, então a gente espera um aumento da concorrência e a gente tenta se preparar da melhor forma possível para isso. Legal. Nas três últimas décadas, a economia polonesa dobrou de tamanho medida pelo PIB real. Observando o ambiente de negócios, o país subiu 51 posições em menos de 10 anos no ranking Doing Business, ocupando hoje a 25ª posição mundial. Isso deve-se ao grande investimento feito em empreendedorismo e inovação realizado pelo governo do país, que pretende, até 2020, investir mais de 10 bilhões nesse setor. Como resultado, a Polônia vem se tornando um catalisador para a inovação em toda a Europa Central e Oriental, a partir da instalação de um campus Google aqui em Varsóvia. Além disso, podemos citar como uma das startups polonesas de maior crescimento a Brainly. Mais da metade, 54% das startups polonesas, estão exportando principalmente para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Se tivesse que deixar uma grande dica ou algo que você gostaria de ter escutado lá no início que fizesse a diferença na sua trajetória empreendedora até aqui, para quem está no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, mas que quer vir empreender aqui, qual seria a sua grande recomendação? Eu acredito que a minha maior recomendação na verdade são duas, né? uma ligada à outra. A primeira é preparação. Preparação, é, eu comecei a me preparar um ano antes de vir para cá, mas se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado a me preparar até antes. Dois ou três anos antes, porque quando eu cheguei aqui eu ainda não falava muito bem o idioma, não conhecia muito bem a, a, o, as leis do local e tudo mais, então foram algumas dificuldades que eu tive. Mas a segunda e principal, que eu diria, é descer do salto. Descer do salto e assumir que você não sabe nada sobre o país que você está indo. Porque, apesar de eu ter estudado aqui, eu achava que eu conhecia algumas coisas. Mas, quando eu comecei, de fato, a trabalhar para abrir uma eu vi que eu não conhecia nada. Então, se você quiser empreender no exterior, principalmente um país um pouco fora do, do Ocidente, como é a Polônia, o maior, o maior conselho que eu poderia é desse do salto, assume que você não sabe nada e pede ajuda para a maior quantidade possível de pessoas que você pedir. Toda ajuda deve ser bem-vinda, principalmente dos locais, principalmente mesmo do pessoal que corta as árvores no quintal ou do mecânico. Todos eles têm algum insight que é valioso e que pode te ajudar no final. Legal, cara. É legal que a gente roda o mundo conversando com empreendedores né? que superam desafios, obstáculos e as dificuldades são muito similares, isso. mesmo em países tão diferentes. assim, né? Tem que ter humildade, tem que ter boa preparação e planejamento, que a gente uhum. fala muito sobre isso. Inclusive, eu estava conversando sobre, com um amigo a respeito disso esses dias, ele citou uma passagem, acho que do Nelson Piquet, e perguntaram para o nosso Piquet assim, cara, como você faz para correr tão rápido, né? Ou para ser tão bom nas pistas? E ele falou assim: simplesmente eu trabalho muito no ajuste do carro e eu preparo muito bem o carro. E na hora que eu vou correr, eu não preciso nem de me esforçar tanto, porque de certa forma eu já estou bem preparado.